A registra amiga imaginária da filha. Figura assustadora ataca a mulher perdida em estrada.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 21 de agosto de 2021, uma investigadora do paranormal foi até o cemitério Santa Rosa, no México. No local, ela relatou queda de temperatura, dor de cabeça, náuseas e uma forte energia negativa vindo de espíritos que não descansam. Uma jovem contou que tem sido atormentada pelo fantasma de seu falecido pai. Então eles se dirigiram ao seu túmulo. Chegando lá, a surpresa, havia uma obra de magia negra dentro dele. amarre, han utilizado magia negra. Lo voy a abrir, lo voy a liberar. E está en la tumba de luz. Ella también ha sido una intermediaria. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, Pater Nostro, Cuestion Dacheli, Santificetur, Nomen Tu, Advenio, Remnum Tu, Fia, Voluntatua. Corto e libero. Corte e libero, corto e, libero, corto e Enquanto o trabalho era desfeito, a filha começou a se sentir mal. poderoso Mais adiante, mais um trabalho de magia negra, dessa vez com um boneco de voodoo. Interrogar. Acá hay um muñeco. A vítima, um jovem de 25 anos. podem apreciar, há um jovem, todo o dolor sofrimento. Uma mulher árabe estava dirigindo por uma estrada deserta e obscura em plena madrugada com muito medo. Como não bastasse, o carro enguiçou. Misteriosamente em poucos segundos surgiu no meio do nada um homem para ajudá-la e lá está ele, mas não por muito tempo. Sim, um homem simplesmente desapareceu e seu medo foi aumentando, com isso ela tentou se esconder dentro do carro. buscar a sua alma. São imagens perturbadoras do ataque de uma mulher, cuja face encontra-se desfigurada e apodrecida. Uma mulher estava em paz se preparando para dormir quando de repente começou a ouvir um barulho como alguém tivesse invadido sua casa, mas como? Se a porta estava trancada com um cadeado e ela mora no décimo andar do prédio. Sim. Não sabemos o que essa figura assustadora estava fazendo ali, mas sabemos muito bem de onde ela veio. Estou seguro de que essas imagens irão te perturbar pelo resto dos seus poucos dias de vida, mas o pior ainda está por vir. Você teria coragem de fazer o que esta mulher está fazendo no alto de uma montanha? Muitas pessoas no lugar dela já teria perdido as forças de tanto medo, desmaiado e caído lá de cima. É uma atividade muito arriscada, inclusive muitos profissionais já tiveram um fim trágico, mas para alguns se for fazendo o que gosta é uma honra. No próximo vídeo o homem invadiu uma casa abandonada em busca de objetos de valor, mas acabou se deparando com coisas bizarras no quintal. Ele descobriu que o local era uma antiga fábrica de bonecos de cera. No local haviam vários deles posicionados como se fossem os guardiões do local. Mais tarde, descobriu que no local morava o um maníaco venezuelano Eduardo de Branca, que ficou conhecido na década de 80 por produzir bonecos representando a imagem de cada uma de suas 27 vítimas. O vídeo a seguir corrobora aquela tese de que nem os nossos pequeninos estão isentos de envolvimentos com espíritos malignos. Nas imagens, vimos um pai indo até o quarto da filha após ouvi-la conversando com alguém e o que ele registrou te causará arrepios. Amy? Sim, havia uma menina branca e pálida, como um corpo cuja alma já se foi. Sua filha sempre relata uma tal amiga imaginária que a tem visitado todas as noites. Bom, essas imagens explicam muita coisa. foi postado pelo Média. Nas imagens, vemos um homem vagando por dentro de um matagal em busca de seu cão que para lá havia fugido. Imediatamente, ele ligou a câmera do celular para facilitar na procura do animal. Ainda com o coração na mão devido à escuridão, ele seguiu, até que bateu de frente com algo que fez seu corpo gelar. branco, toda de branco e com um véu negro sobre a cabeça. Eu estou ficando louco ou ela é de fato muito parecida com a freira do filme Invocação do Mal? O vídeo que